E aí, presbítero, Pai do Senhor. É, quanto à revelação que eu comentei com o Senhor, essa revelação foi mais ou menos há oito anos atrás. É, pela madrugada, Deus me visitou em sonhos, onde eu vi o templo-sede da Arquidigarinhões, em uma grande reforma, com andamos na frente do templo. E esse templo, que é o nosso templo-sede daqui Além de estar numa grande reforma, também estava no meio de matos. Um mato, um mato, um campo aberto cheio de mato. Não estava no centro. O templo é como se o templo tivesse sido tirado, colocado no mato, em um campo bem grande. E quando eu entrei, no início, já na porta, eu via um grupo de jovens orando, cerca de dez. Não conheci os jovens, não sabia quem era, não vi o rosto deles. Mas eles estavam de mão dadas em círculo, orando e dessa forma eu via que o templo estava uma bagunça geral muito empoeirado não tinha quase nenhum banco e os poucos bancos que tinham estavam revirados um por cima do outro e onde sento proate hoje é, tinha três bancos mais ou menos era três três bancos e esses e nesses bancos já se das irmãs de círculo de oração só sentadas não estava orando nada só estavam sentadas e eu me sentava em um banco mais para frente do lado da mocidade e um presbítero é, me via, um presbítero muito conhecido da cidade E revoltado dizia, tirem ele daqui agora Isso ele falava com muita raiva, muita raiva Como se eu tivesse feito alguma coisa E dois obreiros que eu não vi o rosto pegavam nos meus braços Estavam de paletó, engravatados Pegavam nos meus braços para me tirar da igreja Só que eu gritava com eles, ou vocês me soltam ou vou dizer para o pastor agora na época, há uns oito anos atrás, eu tive essa revelação. E eu caía de frente para o púlpito. E quando eu caí de frente para o púlpito, nas cadeiras dos presbíteros, eu vi um ser de branco com um rosto resplandecente. Eu não conseguia ver o rosto deles, mas eles estavam de brancas em pé. Enquanto na cadeira do pastor-presidente, eu via o pastor-presidente muito inchado. Muito inchado. E... e um sono profundo, um sono profundo, que até olhando na hora que eu estava vendo aquela visão, aquela revelação, eu me preocupei se ele estava realmente num sono profundo ou se eu estava morto, entendeu? Estava sentado, com a cabeça é, inclinada para a esquerda e muito inchado, muito, muito, muito inchado. E eu me preocupei na época por não saber o que estava acontecendo, né? Então, nessa revelação que eu vi foi isso: e ele resplandecia, é, o, o corpo resplandecia. Ele não estava de vestes mais brancas, ele estava com uma, uma veste, é, um rosto um branco encardido, puxando mais ou menos para o marrom. Era mais ou menos a definição da cor da veste dele. Porém, ele brilhava. E quando eu tive essa revelação, no final dela, eu acordando pela madrugada, eu orei a Deus, pedindo a Deus um, uma orientação. O que era que Deus estava querendo falar sobre aquele sonho? E o que eu entendi pela interpretação dada pelo Espírito Santo é que, quanto ao que eu via no púlpito do pastor, é que Deus tem chamado, Deus tinha escolhido. Mas que hoje está inchado. Inchado e num profundo sono, e foi isso que eu vi no sonho, o que eu entendi no sonho, porém eu me calei, fiquei com a visão para mim, e disse Deus que eu possa revelá-la no tempo certo, e chegou o momento de falar sobre ela. Pois é isso, presbítero, foi a revelação que Deus me deu há oito anos atrás, e que eu guardei até hoje, falei para o Senhor, falei para alguns irmãos que eu tenho confiança, e o que vem acontecendo? Eu estou vendo isso acontecer, aos poucos. É triste, infelizmente lamentável, porque muitas ovelhas inocentes sofrem. Né? Homens de Deus, pastores de Deus que existem igreja assim, infelizmente sofrem. Então, acabam é, pagando, pagando pela ganância, pelo erro, pela soberba de muitos. Infelizmente... E, e foram chamados por Deus, muitos, não todos, muitos, mas que acaba distorcendo na Bíblia. Servo de Deus, a paz do Senhor. Olha, nós não temos dúvida, conhecendo a sua vida, conhecendo a sua postura na igreja, como auxiliar de trabalho, como um jovem estudioso da Palavra de Deus, que tem intimidade com Deus. Nós não temos dúvida que foi Deus que lhe deu essa revelação e isso reflete o que muitos outros irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, pelo Estado afora, vem falando. Não é Esse inchaço que você viu na cadeira presidencial reflete aquilo que Paulo fala à Igreja de Corinto, no capítulo 5 de 1 Coríntios a jactância, a soberba exacerbada. E esse falso brilho reflete exatamente essa falsa ideia que muitos têm que ali está um homem que continua com a chamada de Deus, um homem que deve ser exemplo para os demais. O que aos poucos os fatos vão comprovando que não é. Infelizmente isso nos causa tristeza porque ninguém queria chegar a um momento como esse, ninguém queria ver a liderança da igreja numa situação como essa, mas infelizmente, Deus não se deixa escarnecer. Que Deus lhe abençoe grandemente.